O pior de tudo aconteceu. Eu fui preso no Minecraft Utopia da forma mais inesperada e na situação mais inesperada de todas. Eu não tenho nem muito o que falar. Eu preciso que vocês vejam tudo até o final para entender, porque tá insano Ai, ah, Me ajudem, porque eu também não sei como sei de lá, né? Enfim, se inscreve. Gente, é o seguinte, já doou. E bom dia para vocês e tudo mais. Eu, eu, eu tenho eu tenho que resolver uma coisa. Cadê minha moto? Tá, não tem, não tem problema, não tem problema. Sem moto, sem moto. Nós vem aqui, nós pula o lago, vai nadando, faz, faz o que der. Corre, corre, corre, corre, corre. Eu descobri que hoje é um dia muito importante. Importante, e antes de qualquer coisa que for fazer na minha vida, eu tenho que ir para cidade. Rápido, rápido, rápido, rápido. Acelera, acelera, acelera. A moto é alerta acelera. Chegando, chegando, chegando. Pula na moto. Corre, corre, corre, corre. Tá, tá, tá, tá. Agora eu posso falar. Bom dia, gente. Tudo bom? Como vocês estão? Espero que vocês vejam bem. Aliás, o Lajota vai começar a postar dois vídeos por dia em breve. Eu sei que estou fazendo toda hora, mas então se inscreve e ativa o sininho para começar a assistir não sair, hein? Agora sim, gente. Finalmente posso fazer o que eu quero. Dia de pagamento. Agora sim eu posso ficar feliz. Tô cheia da bufunfa. Agora eu sou uma outra pessoa. Por falar em outra pessoa, vocês estão ligados que eu contratei o um Bendra aqui para trabalhar no meu posto, né? Para quem não tá ligado, você tem que ver os vídeos do canal que tá muito top. Vamos lá no posto, ver se ele tá lá e como está o trabalho dele. Deixa eu só estacionar aqui e a gente falar com ele, então. E aí, Pendra! Oh, tá no zap? E aí, Zé? Tá no zap, é, mano? Não, não, não, patrão. Que é isso. Calma aí, deixa eu, deixa eu sentar. Sai daqui, mano. Da cadeira. Ó, seguinte, trabalhei é. pra caramba e eu consegui bater o meta que você queria. Tá aqui, ó. Peraí, tá. eu pera consegui minhas que coisas que aqui. Isso aí? Essa é a minha arma que eu mostrei pra você, ah, pô. Pra me ver aqui. Pera, por que tu me dropou o sem lão? É porque é o dinheirão que tu mandou o meta. Mas eu falei pra tu vender coisas da loja, não pra tu arrumar sem lão na sua mão. Não, mas eu não arrumei sem lão. Eu vendi a gasolina aqui, Eu vim ver o ponto de gasolina, como é que tá, ó. Olha aqui a porcentagem de tudo, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui ó. Ué, mas, ué, mas aí você pisou na jaca, meu chefe. A ideia era você vender, que a galera pagando aqui na, no, no caixa, porque quando eles pagam no caixa, eu consigo saber quem comprou pra colocar eles na rifa, e agora? Ah, patrão, mas só foi uma pessoa que pagou, velho Tipo assim, eu esse sei Esse inteiro veio de uma pessoa? Foi, foi tudo do House, ele encheu o tanque dele inteiro e deu esse dinheiro. O House encheu o tanque dele inteiro com cemlão? Aham. Uh -huh. Meu Deus, meu Deus. <risos> meu Deus. Você pode até confirmar com ele pra você ver que eu não tô mentindo, é que eu esqueci ideia que você sabe, né? Eu sou novo com esse negócio de economia, né? Não, não tranquilo, mas dá pra eu falar pra eles comprar sempre nos cachê eletrônicos, por causa que eu consigo ter anotadinho bonitinho pra, pra não acharem que é fraude. Negócio tá ligado uhum, não, pode deixar, pode deixar, pode deixar. Vou, vou começar a fazer as notas fiscais aí. Não, beleza, então ó, já que você conseguiu, sei lá, eu vou, eu vou providenciar seu pagamento amanhã, pode ser a minha motoca. Você quer a motoca mesmo? É a motoca, a motoca tá fechou. Eu vou eu vou, eu vou produzir a letra amanhã, então tá bom. Ah, então fechou, então fechou, patrão. É isso aí, consegui minha motinha Então ah, é nóis, é nóis, ó, gente. Por sinal, eu dei uma diminuída no motor da minha moto, eu troquei a. Roda dela e coloquei um motor mais fraquinho. E por mais que essa seja uma moto que te tipo, puder ficar rápida, eu prefiro que ela seja mais calma para poder fazer as curvas aqui na minha ponte e tudo mais. Eu vou fazer um carro para mim, ou uma moto que eu posso correr rápido, tá ligado? Bom, de qualquer forma, como a gente falou com o Mendrake, agora eu preciso fazer o carro dele como pagamento. Ou a moto, na realidade, né? Ó, oh, e eu acho que eu tenho tudo que precisa para fazer, na real. Deixa eu ver aqui. Eu queria fazer para o Mendrake uma moto bem bem madeirinha e que isso para pagar com 100, long, tá ligado? Eu dei uma olhada nessa daqui. Eu tenho tudo para craftar já, na real. Só vai faltar para mim. Um motor pequeno, né? Tá bom, vamos fazer um. Mano, eu tenho quase tudo pra fazer. Mano, eu tô ficando bom aqui nos itens, né? Tá lá. Logo, isso daqui. Aqui. E tá feita, mano. Cara, a moto dele vai ser uma mini motocicleta preta com um motor da hora, já, mano. O único problema é que eu tô ficando sem combustível. Eu acho que eu vou ter que craftar um pouco mais. Na real, eu tô precisando fazer uma mini refinaria de, de combustível atrás aqui da minha loja. Será que dá? Hum, é uma ideia boa. Mas antes, vamos lá entregar o veículo do nosso amigo Drake. Fala aí, patrão, patrão, patrão, patrão. Calma aí. Ah, é você tá aí, aí? Opa, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa, boa noite. Dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vai aí pra gente, tá com o meu pagamento já adiantado? Tô com seu pagamento. Trouxe aqui, cincão. Não, cincão não. Minha moto, ah, o que é isso, não. Oh, eu acabei de fazer ela aqui, ó. Você vai ver sua moto pela primeira vez sendo tirada da caixa. Ó, oh. agora sim. Gostei, gostei, gostei. Caraca, a motinha da hora, velho. Oh, pequenininha. Rock, é. né? Rock, ah, né? Dá... Posso já dar um... Oh, bem, pode, ela é, é boa para dar grau. Ela. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá indo, velho. E agora? Mas -ma ela da caixa agora se ele que tivesse gasolina? Ah, eu achei que ia ter, né, mano? Peraí, então, peraí. Será que chega aqui? Ah, pronto, aqui, ó. Na minha mochilada tem aqui, ó, para você mesmo abastecer. Tá bom, Opa, então eu tomei. Aí, ae, patrão, agora sim. Aí você foi humilde demais, Em Cadê aqui onde estão? É no topinho eu do abastecer. motor, aqui, ó. No topinho do motor. Tá, aqui, então. Beleza, vamos lá. Aí, agora eu vou poder dar um rolê então de bike. Essa bike aqui é, é, ela é boa, né? Essa motinha. Mano, é é, essa? É, assim, todos os veículos são extremamente parecidos. Muita coisa que muda nela é o motor e a roda, né? Igual fala falo pra você falar pros clientes. Hum, então, deixa eu fazer um test drive aqui agora. Vamos ver. Ó, ó, ó. É, eu, eu, eu achei legal, mas. Será que você não conseguiria dar para funcionário um motorzinho mais bala que tem aí, não? Ô, oh, você viu o preço dos motor, né, cara? É, meio, é meio... Mano, você tem um motor de madeira, um, um motor de ferro. Só ele em si já custa cinquentão, cara. De diamante já custa duzentão, tá? Fica meio embaçado dele agora, assim. Mas e se eu fizer algum trampo para você? Tipo assim... De novo, você me dá um meta e eu consigo um motor de diamante. Vamos fazer o seguinte: já que eu tô muito interessado em fazer a rifa, eu vou te trazer uhum. uma proposta. Certo. Mano, a coisa que mais dá ponto na rifa é se alguém comprar um motor de diamante, porque vale 200, né? Certo, certo. Sua entendi. missão é fazer alguém comprar um motor de diamante. Se alguém comprar, eu te dou um motor de ferro, pode ser? Uh, beleza, pode ser, pode ser então. Pode ser, pode ser. Fechou. Tá, ó, vai ficar firmeza. Eu te dou um motor de ferro e uma dessas sodas aqui que você escolher. Beleza, beleza, beleza, então. Beleza, então, patrão. Pode ser. Então eu já vou correr atrás Deixa disso ó. agora. Oh, então. Só que quem comprar vai ter que pagar no caixa dessa vez para o registro, tá bom? Beleza, beleza, beleza, beleza. vez eu vou deixar Última coisa aqui, caso você precise trocar a roda da da moça com funcionário, de alguma coisa, ó, toma uma chave inglesa aqui da firma. Aí, beleza. Agora o pai tá com o uniforme da firma e também com os equipamentos da firma. Agora tá perfeito então, LG. tamo junto, mano. Continua bom trabalho, tá bom? Fechou, eu Ah, se acabar os combustíveis demais, você me dá um toque. Beleza, beleza, beleza. Então, vai para funcionária de graça, né? Não. Beleza, então, fechou. Tchau. Na real, tamo outro dia aqui, eu já falei com o Mendrak. Eu queria ver se ele tava com o estoque de todas as sodas aqui pra saber se vendeu alguma coisa já, né? Acho que é sempre muito importante ver esse tipo de coisa aqui na loja, porque eu tenho que ter controle de estoque e tudo mais. É que o Mendrak não tá me atualizando certinho das vendas. Hum, tem, tem vários tipos de roda aqui, né? Ô, LG, meu camarada, como é que você tá? para pra mim, bom demais, meu chá. E aí, meu cliente favorito, veio comprar mais pontinho pra rifa? Não comprei ainda, cara, porque eu não tenho dinheiro. Mas seguinte, tá uh. pronta a sua encomenda. Uh! Vamos ver, vamos ver. Você não faz ideia do quanto isso deu trabalho de fazer, LG. Mano do céu. Ficou, ficou, ficou bom, você curtiu? Mano. É o que você queria, né? Mano, é exatamente o que eu queria. É mesmo? Tá perfeito. Ah, Nossa, ele botou ó. até uns bancos aqui, nem precisava. Não, decoração, pelo amor de Deus, você tem que entregar o bagulho certinho, não. cara. Pô, Uou, tem mas você gostado. Essa madeira aqui vai pegar fogo? Como que é? Não, não pega, cara. Essa aqui é uma madeira muito rara que foi muito trampo de conseguir aqui, ó. Olha o nome. Pau Brasil, cara Rara ah, né? tronco de pau brasileiro, o oh, oh, mano é uma madeira brasileira, arris, né? Arris. Do, dos cria, né? Uhum. Peguei aqui especial para não pegar fogo e tá aí para sempre, mano. Quer saber? Eu gostei, mano. Eu gostei, eu gostei. Peraí, vou te pegar esse pagamento aqui. Humilde, Light fala o número de 1 a 10. Eu escolho sete, sete é um número bom. Então, mano, você pega sem lão menos sete, sobra três trinta. Ok, pera, eu que essa matemática tá certa, tá certa. Okay. a matemática era o seguinte. Eu peguei, eu peguei três de prata. Não importa que se falasse, eu dropar isso. Perfeito, então. LG, muito obrigado. E aqui, eu tô à disposição para qualquer serviço. qualquer então, um se tenho precisar... Eu tenho muitas coisas em mente. Pode ficar tranquilo que em breve você será convocado, contactado, chamado, telegramado, sinal de fumaçado, whatsappiado, não sei o que mais. Tá bom. Tchau, tchau, tchau. Eu vou voltar sobre. Ele. Valeu, LG. É, é nóis, falou. Mano, muito pânico tudo que tá acontecendo, né? Eu tenho que chamar o Pedro para ver, né? Mas enquanto o que não aparece, eu queria fazer algumas coisas. Na real, eu queria ver algumas coisas, né? O que é aquilo ali? Ah, o um Carlinhos comprando bosta de outro ângulo. <risos> bom, o que eu queria saber era o seguinte, o Pedro X me falou que o Jaiminho estava querendo comprar licença, Jaiminho, uma, uma van ou um avião, é verdade? Isso aqui, Jaiminho? Boa, boa tarde, Jaiminho, Jaiminho, boa tarde. Dá trabalho, mas vou a pé mesmo. Queria uma maneira mais rápida de chegar lá. Assim, ja, Jaiminho, não, não, não, não, nada com nada que você falou, mas eu acho que já deixou bem claro que você quer um carro. Tá bom, obrigado. Como eu posso arrumar um carro pro Jaiminho? Bom, tudo bem, vamos, vamos, vamos resolver isso. Bom, sobre o carro do Jaiminho, eu tava pensando no seguinte. Ou eu posso dar um mini ônibus igual o meu dele reforma e leva o que ele quiser. Ou eu posso dar um off-roader. Quer saber? Eu vou pedir para um amigo da funilaria, o Donepi, para ele fazer um carro de uma, uma malataria pro carro do Jaiminho, no qual ele vira um carro de, de, de entrega, sabe? Um, um carro maneiro. Aí, depois disso, eu faço o carro do Jaiminho. Então, Jaiminho, você vai ter que esperar um pouco, tá bom? Mas a Aproveitando, deixa eu ver o que eu vou fazer para mim. Tem a Dirt bike, tem o Velotron, não, fertilizadora, o kart. O kart é legal, né? Esse carrinho de compras que é legal, mas ele não vai motor. Como que funciona ele? Não, vamos fazer. Por que não? Ah, porque acabou minhas lança. Tem mais aqui a ah, linha eu tenho. Tá bom, pronto. Solda feita. Agora pega uma grade de ferro. Ferro e corante. Pode ser um amarelo. Ué, não dá para fazer? Alguém sabe por que eu não consigo fazer? Bom, fazer o que, né? Então para. Tá, né? Bom, eu separei algumas coisinhas pra gente poder fazer um upgrade na nossa geração de combustível. Porque eu tava dando uma olhada bem séria aqui. E olha só: 30%, 10%, 23% e 0%. Eu preciso gastar isso aqui urgente. E a melhor forma é fazendo uma refinaria de combustível. Eu separei alguns tubos de líquido, misturadores de fluido, e extrator de fluido e blocos de carvão. Tem mais algumas coisinhas que eu vou precisar, mas antes eu queria passar aqui na loja da Poki para comprar o item que ela vende. Vai ser o maior adianto das nossas vidas. Dois bolsinhos de obsidian. Você vai precisar de mais. Pega mais um, vai só para garantir. Mas eu acho que não. Não é não, Ana, tudo certo? Vamos você O meu plano é fazer escondido em algum local aqui da minha base. Quer saber? Eu quero fazer no local escondido da minha base, mas não agora. Vamos só fazer o um combustível normal agora mesmo? como uma ideia de entregar a eficiência não tem eficiência se eu gastar tempo construindo as coisas. Então, vamos fazer assim: ó: Baú, baú, baú, misturador, extrator, extrator. Aqui tem que ser Ender. E aqui tem que ser Blaze. Então, bloco de carvão, Blaze. Agora, eu já tenho um, um barril de combustível, mas eu queria fazer um barril industrial, porque ele cabe muito mais. Barril industrial, pode ficar aqui por enquanto. E já tá recebendo combustível, ó. Já desceu aqui. Bloco de carvão, bloco de carvão. Funil para descer toda hora que esse tá tá funcionando até agora funil aqui e funil aqui na real Pode ser assim, ó. Tá, pera. Tá, eu acho que eu consegui. Ó, aqui tem um pouquinho de vara de Blaze, que tá fazendo suco de Blaze sem parar com os blocos de carvão. Aqui, pérola do fim, tá? Que tá mandando para cá. E sempre que junta aqui, tá fazendo um pouquinho, ó. Ele, ele, ele não consegue manter todas as. Pés, pode perda luminosa, mas vai durar um tempinho até. Vai fazendo combustível. Daqui a pouco, ó. Eu tenho isso daqui de pode perda luminosa. Se acabar isso daqui, fazer o quê? Mas por enquanto, ó, ele tá fazendo combustível sem parar. E enviando aqui pro, pro nosso barril, que cabe muito mais do que antes. Ó, para vocês terem ideia, ó. Olha quanto tá enchido dele, olha quanto tá cheio. Eu vou encher aqui, ó, o meu, o meu negocinho. E ó, não mudou nada. E aqui tá cheio. Bom, muito bom. Vamos deixar isso trabalhando. Bom, disso, sei lá. Vamos, vamos vamos cuidar da nossa vida. Vamos cuidar dos pinguins. Vamos arrumar o quarto. Vamos ir ao correio, sei lá. Mano, já passou um tempo legal, ó. Encheu de suco de blaze aqui, ó. Seiva de blaze, né? O Jender não, mas ó, tá fazendo ainda combustível ou não? Tá fazendo, isso, tá faltando um negocinho de blaze. Nem gastou muito carvão ainda, mas olha que legal. Já encheu o galão todo. Oxe, o que é isso? O que é isso? que, que é isso? Não sei. Ué, Tugin? Querido LGGJ, olá, meu nome é Tugin E eu sou aquele cara que você encontrou no posto. E eu acho que você não roubou meus itens por maldade. Pelo menos eu, eu espero. Eu quero marcar de me encontrar com você na frente da sua casa ao meio-dia, mano. Assinado... Tuginho. Ah, que horas são? Ah, tá. Ainda não é meio dia. Bom, o, o Tuguinho logo, logo vai aparecer aqui. Já já é meio dia. O que eu vou fazer antes disso, então? Vai ser pegar esse galão de combustível aqui e eu vou abastecer tudo lá do posto antes. Aí logo após isso, eu já falo com o Tuguinho. Já vai ter dado meio dia. Vem aqui na frente de casa, a gente conversa. Vai ser de boinha. E ó, o, o Draco tá usando a moto dele. Ah, moleque. Ó, bota o galão aqui. Pronto, eu tinha, eu tinha esquecido os tubos em casa. Prontinho, tá enchendo tudo? Ah, moleque, tá enchendo. Agora só espera um pouquinho que já já enche, não eu acho. Deixa eu ver. Eita, tá gastando bastante combustível, né? Será que ele vai dar conta de encher tudo? Agora fiquei na dúvida. Ó, aqui vai chegar 40%. Aqui vai chegar pelo menos 20%, 34%, 12%. É, como esse que tava em zero, esse daqui é meu medidor de quanto tá enchendo. É, parou de encher. Será que foi tudo? Foi tudo de preencher 25% de cada um. Foi um quarto de cada negócio que acho que vai durar. Vai durar um tempinho tá? que legal isso. Querendo ou não, a gente tem aqui ó 50, 75, 104 de menos 2, 102. Temos 130. Ó, ó, não trabalhar, que fofinho. Temos 137% de combustível. Isso dá quase 300 conto, mano. Então tem bastante. Ô, Drake, meu querido, só para avisar, mano, que eu abasteci lá colocando mais gasolina. Depois eu coloco mais. Só que ele vai ter bastante pros clientes, Fechou? Aí, então tamo junto. Aí, ó. Agora a gente vai para casa, espera dar meio-dia e encontra o nosso mano Tugin, mano. Aproveitar que a gente fez até uma mochila para poder devolver os itens dele. Que, na real, que lá foi um grande mal entendido, né? Vai dar tudo certo e vai ficar todo mundo feliz. Bom, mas antes, obviamente, como eu não sou nada, vamos colocar para fazer mais combustível aqui, né? guardar essas tralhas aqui. Bom, gente, agora que a gente já deixou fazendo um montão de gasolina, muito provavelmente deve estar chegando meio-dia e o Tugin vai aparecer a qualquer momento. Ó, tá quase meio-dia. Opa, Tuguinho, tudo certo? Ó, quase meio em ponto, hein? Chegou antes. Opa, e aí, LG? Você... Você tá com medo de mim? Eu, eu, eu tô com suas coisas aqui, olha. Eu tô com tudo seu aqui. Eu até coloquei tudo numa mochila pra você. Uma mochila? Então, eu não sei se eu posso confiar em você, velho. Depois do que aconteceu, eu, sei lá, eu tô meio esquisito. Eu achei isso meio esquisito, mano. Ainda eu mais esquisito. esquisito. Você que não apareceu. Você que concordou com os termos? Foi uma brincadeira de boassa, tipo. Eu esperei você, eu juro pra ti. Eu peguei uma cadeira do posto, coloquei ali na frente. Eu esperei você por dois dias inteiros, cara. Eu fiquei parado no mesmo local. Mano, eu não sei, velho. Porque eu voltei lá, eu vim até de carro. O house que me trouxe, inclusive, o House me contou algumas coisas sobre você. Eu não tenho certeza se eu posso confiar em você ou não, mano. Não, é... não, não faz sentido. O, o, o House, ele tá contra todo mundo que tá se, se candidatando e tudo mais. E como você sabe, eu tô me candidatando. Mas, cara, tipo, eu fiquei dois dias lá. Onde... Por que você não apareceu? Por que você demorou tanto? Na verdade, eu reapareci, tipo, bem longe daqui. Eu não sabia que isso ia acontecer. E o House me trouxe aqui pra cá e, mano, tem muitas pessoas, tipo, Carlinho, House que estão falando que você é uma pessoa de má índole. Mas você vai confiar na pessoa que literalmente vendeu o voto pra você? A pessoa que já provou ter má índole? Ou a pessoa que tá atacando todo mundo a esmo só porque não curte político? É, na verdade, eu acho que você tem razão, cara. Mano, a gente só começou com o pé esquerdo, cara. Você acha isso mesmo? Eu tô até com seus itens aqui, você pode confiar em mim, mano. Vamos fazer as passes. Que isso? Que isso? Que isso, LG? Que, que que é isso, isso mano? Não, precisa correr. Jesus. Você está preso, antes se agora. Hã? Eu? Calma, calma, calma. Não, eu tô, eu, tô, eu tô de boas. Xerife, eu tô preso mesmo, xerife? Tá, tá, tá, tá, tá, tá. vocês tem primeiro pergunta depois, né? Tá bom, eu vou com você. Mano, mas por que eu tô sendo preso? Eu não fiz nada. Literalmente nada. Você pode falar que me denunciou apenas Andy, agora. Tá, tá, tá, N -n -n -não, não me machuca. Nossa, eu tava preso devolver os itens do guinho. Eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. Mas você você lembra de mim, policial? Eu, eu salvei a pouco. Eu ajudei a descobrir que roubou o banco. Eu não sou pessoa ruim, não tem por que me prender. Vou ter que repetir. Não, tá, tá. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Sabe, policial, você devia pensar. Quer saber? Não, vai, deixa, vai, vamos. Eu, eu, eu, vou, eu vou, quieto, eu vou quieto. Se o senhor quiser pode até baixar a arma. Eu, eu, eu não vou reagir, não vou fazer nada. Pode ficar tranquilo. Tá. Nossa, eu, eu, nem, eu nem acredito Oi, Jenny, tudo bom? Pera, espera, espera o... o que é isso? Mano, isso, isso é um grande engano, isso é um grande engano e eu tenho como provar, mas eu acho que para mim segurança é certo eu aceitar agora, né? Ela é, é em cima? Tá. Meu Deus, mano, não, não faz sentido, mano. Xerife, eu já até sei como funciona aqui. Você sabe que eu não sou pessoa ruim. Vou ser preso, será que tem essa pessoa aqui? Coloque tudo no cofre. Que cofre? Isso aqui? Nossa, meu Deus do céu. Todos os meus itens, mano. Ninguém vai pegar nada, né? Tirar. Nossa, tem que tirar tudo. Ó, eu sei quanto dinheiro tem aqui, É bom que não falte nada quando eu sair. O bandido aqui é o senhor, não eu. Eu não sou bandido. Nossa, mano, eu vou ser preso, cara. Pera, não, não me prende, não. Pera, vamos conversar. Me leva pro interrogatório. Eu, fa eu falo qualquer coisa. Se eu sou uma casa, seja bem-vindo. Não! Eu sou inocente, eu tenho como provar, é sério. Mano, o que, que você não sou mão, mano? Meu Deus do céu. Por favor, me, me leva para o interrogatório. Chama o advogado, ch chama o Pedro, que chama o Delete, chama alguém. Não tem nem comida aqui. Será que esteja confortável? Não está todo lugar errado. Cadê você? Xerife, xerife.